Oi gente, eu sou a Tata e hoje viemos falar sobre o que não comentar na foto de uma mulher, o que não comentar na foto da sua crush, do seu crush, na é mais da sua crush. Eu quero que as meninas acompanhem o vídeo comigo e fiquem participando também. Então eu quero que vocês deixem bastante comentários aqui falando é verdade, Tata, nossa eu recebo esse tipo de comentário, nossa eu detesto esse tipo de comentário. Não, Tata eu não concordo, eu, eu gosto, gosto quando eu recebo esse tipo de, de comentário nas minhas fotos e coisa e tal. Então meninos vem aqui. Acompanha aqui comigo e já dá uma olhadinha aí que a mulherada vai me ajudar nessa, né, meninas? Vocês me ajudam nessa e vão complementando o vídeo aqui nos comentários, combinado? Gente, agora então vamos fazer o seguinte: vocês querem ideias ou querem saber o que comentar na foto da mulherada, o que comentar na foto da pessoa que tu tá afim? Então, além de comentar, deixa um like, tá bom? Quando esse vídeo aqui bater 10 mil likes, juro, vou esperar até 10 mil likes. Assim que bater 10 mil likes, eu faço o vídeo de o que comentar na foto da sua crush, o que comentar na foto de uma mulher. Fazer esse vídeo bem legal, assim, bem descontraído, nesse formato de lista que nem esse aqui, tá bom? Então não esquece, deixa o like aí, manda para um amigo, para uma amiga aí que tu acha que tá precisando. Não esquece de interagir comigo aqui nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Então tá, então vamos lá, vamos lá. Para começar, quando tu vai lá comentar na foto da mulher, o que, que tu tá querendo? Tu tá querendo ela. <risos> Tu tá querendo a atenção dela, né? Ai, tá, Tata, mas, mas nem sempre, sempre quando a gente, gente comenta a gente quer alguma coisa, coisa com a mulher. É claro que não, né? Às vezes tu tá comentando e a mulher é só tua amiga, sei lá, ou sei lá, por qualquer outro motivo. Alguém da tua família, alguém muito próximo. Mas assim, eu tô falando quando tu vai comentar com o intuito de atrair a pessoa. Quando tu vai comentar com o intuito de um dia poder dar uns um beijos na pessoa. Tá entendendo? Então tá. Então o vídeo vai ser com, com esse intuito aí. Então o teu propósito é o quê? É chamar a atenção dela. Concorda comigo? E tu quer. Chamar a atenção dela pra quê? Pra ter mais intimidade com ela. Concorda comigo também? Então, eu organizei o vídeo em formato de lista porque eu sei que vocês adoram lista. A primeira coisa que eu vou te falar é para tu fugir do óbvio. Como, Como assim, Tata, tá? tá? tá fugir do, do óbvio. óbvio? Fugir do óbvio é fugir do linda. Linda? Cara, linda é zero criatividade. Linda, todo mundo comenta linda. Deixa o linda para as amigas dela comentar, sabe assim, a amiga que aí às vezes não tem o que comentar, comenta linda. Eu deixo linda para amiga, porque tu comentando linda, tu vai chamar zero a atenção dela. E aí tu vai conseguir zero aproximação com ela. Tu ficar soltando uns linda, sabe? A não ser que a menina já esteja na tua, a não ser que ela já esteja apaixonada por ti. Aí o que acontece? Ela vai ver os comentários e aí aquele comentário da pessoa que ela se encarna, que ela se interessa, destaca, né? A pessoa pode estar comentando a maior merda do mundo, esse comentário ele vai se destacar. Sua linda! A gente tem um meme de casal, né, amor? Uhum. Que o Moça comenta, né? Já comentou várias vezes na minha só sua, sua linda. Eu odeio quando ele comenta isso. você sempre fala amor, pelo amor de Deus, cara, que ridículo. Não sei o que, que é, me desperta um ódio, sua linda. Muito. Bom. Então você aí que tá namorando, não sei o que tu tá fazendo, esse, vendo esse vídeo se tu tá namorando, mas não comenta sua linda na foto da tua namorada. Escutou, amor? Então tá, continuando. A menina, ela sabe que ela é linda, meu amor. Ela já sabe que ela é linda. Tem que falar alguma coisa para tu chamar a atenção dela, para tu despertar o interesse dela ali. E o linda não, não é legal o linda é, é muito óbvio a segunda coisa que Cara, essa aqui pega. Essa aqui tu tem que tomar cuidado, que é não comentar nada muito sexual também, porque tem uns caras que são muito sem noção Chega na foto das meninas, tem uns comentários tipo gostosa, gostosa é péssimo, p nossa. Só tá querendo chamar a atenção de uma mulher, não comenta gostosa, pelo amor de pelo amor de Deus, até até falei errado. Delícia, delícia velho, delícia que com que tipo de comentário é esse? Delícia, pessoa que é uma comida, ridículo, ridículo. Nossa, tem um muito pesado que agora tá tá tá bombando aí, eu já vi várias pessoas comentando esse tipo de coisa. Pega a foto de uma mulher bonita aí do teu Instagram e procura. Eu tenho certeza que vai ter esse comentário. Não sei, acho que os caras aprenderam essa expressão ontem e aí estão usando um monte essa expressão. Eu, eu tenho até vergonha de falar, eu não sei se se, se fica pesado. Ah, eu vou falar, né? A gente é tudo adulto, né, que é o comentário. É toda. Kiki. Jesus, eu não sei nem te escrever. Eu não sei nem te escrever, meu amor. Guarda esse comentário para quando tu já tiver conquistado ela e aí tu fala isso no ouvido dela, tá bom? Nos poupe de ler esse tipo de comentário. Péssimo esse comentário. E qualquer outro comentário desse segmento. Qualquer comentário com conotação sexual, assim, ó, estraga a tua chance de, de chamar a atenção da menina. Por quê? Porque aí tu parece um tarado maluco louco que sai por aí comentando besteira na foto de qualquer uma. Ai, Tata, tá, tá, mas, mas ela já tá, tá super na minha, gente. Hein? Ah, tá, tá. E aí é outro assunto. Eu tô falando assim. Ela não tá. Tá nem para ti ela mal sabe quem tu é tu tá está querendo chamar a atenção dela então não faça isso beleza a terceira coisa é o que a gente volta para lance do intuito que, que tu tá querendo se aproximar aproxima dela tá, tá. tá. então o que que tu vai fazer tu vai comentar de um jeito próximo tu não vai comentar com formalidade sabe já vi vários comentários assim Vou pegar um nome qualquer tá olá gabriela tudo, olá, gabriela. tudo bom? bom meu nome é paulo te achei, achei muito linda gostaria, gostaria de te conhecer, conhecer. Amigo, isso não é um e-mail, tu tá comentando na foto da pessoa. Aí eu já vou emendar na quarta dica, que é justamente essa. Isso não é um e-mail, então foge dos textões, entendeu? Olá, fulano, tudo bom? Te achei muito linda. Desde a primeira vez que eu te vi, senti algo diferente por você. Me chamo fulano de tal, tenho não sei quantos anos e moro não sei aonde. Sei que nós não teríamos Entendeu, cara? Lá, o campo de comentário do. do pode ser de, até de outra rede social, não precisa ser só do Instagram, não, pode ser do Facebook, qualquer outra rede social que dê pra comentar. Não é e-mail, então não faz isso, cara. Não faz isso que tu afasta ela. Outra coisa que afasta as mulheres, que é a minha quinta dica, é aquela montoeira de emoji. Pra quê? Pra quê? Botar um monte de emoji. Tu parece uma criança botando um monte de emoji. Não, não, não passa credibilidade, não passa confiança. Então assim, economiza nos emojis. Às vezes. Um emoji é, nossa, é crucial. É a pessoa já vai, tipo, interessante. Que. que... Contido? Hum, tu pode chamar muito mais atenção com um emoji. Ou então com a combinação de dois emojis. Hum, capricha aí na combinação de dois emojis. Três, vai. Três, acho que é o limite ali. Passou de três, aí já é carnaval. Aí já aparece uma tia comentando na foto dela, entendeu? Ela já vai achar que uma tia ali, que nem um cara que tá, tipo, querendo alguma coisa com ela. E a sexta e última coisa que eu acho, assim, ó, na minha opinião. Meninas, não esqueçam de comentar aqui o que, que vocês acham de tudo que eu falei, tá? Bom, não esqueçam. E meninos, aproveitem e já conversem com elas aqui, né? Vamos interagir, galera. Vamos interagir, meu povo. Se aqui, nesse canal, não for um lugar para solteiros interagirem, eu não sei onde é que vai ser. Na real, acabei de lembrar de uma coisa. Vocês já viram o teaser do Love Drama? Vou botar no card aqui em cima. Eu juntei. 30 30 solteiros em algumas dinâmicas com o intuito de rolar romance, com intuito de rolar beijo na boca. E rolou muito beijo na boca, tá muito legal. A primeira temporada do Love Drama sai. Eu não vou contar quando que sai. Vai ter que ver o teaser aqui. É muito rapidinho 30 segundinhos. Quando acabar o vídeo aqui, vai ver, tá bom? Que tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vocês vão ficar muito curiosos para acompanhar esse programa. Essa sexta e última coisa é: Nada de comentários invasivos. Por quê? Porque quando tu é invasivo, tu é sem noção. Ai, Ai tata, tata, mas como, como assim comentário invasivo? invasivo? Comentário invasivo é tipo assim. A menina tá com uma foto, sei lá, que ela tá de biquíni e aí aparece o peito dela e o peito dela é silicone. Aí você é super sem noção, sexualizando ela, né? Comentando, nossa, que peito lindo. É silicone? Ou então, tipo, nossa, que cabelo lindo. É aplique. Eu sei que o cara não, dificilmente vai comentar sobre o cabelo, mas sei lá. Nossa, que olhos encantadores. É lente de contato? Sabe, algum comentário assim que é, que, que é invasivo ou que faz alguma pergunta que, que não é legal? Cara, eu tenho um exemplo. Ótimo, tá? Esses dias eu tava vendo a foto de uma. Esqueci o nome dela. Uma guria dessas assim que era paniquete tal. Juju Salimene. Juju Salimene. Olha só. Aí, olha o comentário do cara! Muito invasivo, muito sem noção. Ele comentou assim: ó. Ah, encher essa mulher de filhos. Como assim encher essa mulher de filhos? Quem, quem disse que ela quer ser, ser enchida de filhos? Porcaria de comentário esse. Encher essa mulher de filhos. Pelo amor de Deus, vocês nunca comentem isso na foto de ninguém. Ele foi muito macho... Eu sou muito procriador e eu vou encher essa mulher de filhos e vou conquistá-la com esse tipo de comentário, porque ela vai pensar: nossa, esse cara é muito viril ele me encheria de filhos. Comentário é muito sem noção. Então tá, então comentários invasivos são tipo isso: não façam comentários invasivos. Péssimo! foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau!